Lado A é 29, a Fonte do Espírito, Perfeição, Passeio da Boa Vista, Descobrimento do Brasil e os barros. É lado 2 vamos fazer um filme, Os Anjos, Um Dia Perfeito, o Love in the Afternoon, Lá Nova de Ventura, só pra hoje. Tem guitarras, violão, bandolim. Voz bateria. Vamos celebrar Essa lembra um pouco a tempos, eu acho. Todas as nações. É um Acho que é uma música pesada do disco, né? Baixo, guitarra e bateria. O que a gente ouve é o rhythm track original que o Bonfá tinha feito, que é. uma, uma, uma fita cassete. E a letra é uma lista, né, de coisas. Eu fiz uma lista de todas as coisas. Algumas coisas eu não citei para justamente não mexer em nenhum de Vespa, né? Então, eu não, por exemplo, não, eu não sei se alguém já percebeu, eu não cito os militares. Vamos celebrar com essa instrumental que a gente, a princípio, fez é, para um grupo de dança dos amigos nossos em Brasília, chamado Em Dança. Uma das músicas mais interessantes do disco, porque ela mistura bem um lado eletrônico misturado com um lá totalmente acústico, assim com violão e um teminha de bandolim. Todos os motos nas estradas, os barcos é uma música que a gente ficou, pô, vamos, vamos fazer uma coisa tipo doll by doll. A gente não pegou assim a coisa do som do doll by doll, mas a coisa da estrutura, que assim eles usam estruturas bem simples, mas essas assim, são extremamente ricas porque a música vai Crescendo e virando, começa de um jeito vai virando outra coisa, são umas coisas meio dramáticas, assim. Essa é uma música do Renato, que é até bem antiga, assim. É, a gente se chamava Splash. É, Splash é. É, ele fez uma excursão que a gente fez em, em Sur, o Brasil, no sul do Brasil em 86, uma se lançando dois. Fala assim da estupidez humana, mas de uma maneira muito mais simples e direta, assim de repente até direcionado às crianças. Fala de, de, assim, as pessoas, amigos se encontrando num domingo, pode ser assim, num domingo na casa de alguém comendo um churrasco ou qualquer coisa assim sendo que o cara quase morreu há 32 horas atrás. Né? Essa música é sobre isso, é sobre um, um relacionamento que acabou. Todo, todo o disco é sobre isso. É a pessoa se lembrando da infância por causa dessa coisa, né? E no final o cara fala, pois é, tipo, agora eu tô começando a gostar de uma outra pessoa, mas mesmo assim eu não vou me esquecer de você. É sobre um carinho que eu conheci, um super amigo meu, chamado Luiz. Mataram, assim. Isso só sobe um tempão depois. Mas eu pensei muito também no Tavinho, que é o baixista que tocava com a gente, o Tavinho Fialho. O disco, em certa parte, é dedicado a ele também. É uma coletânea de poemas do Pier Paolo Pasolini e a música é do Dado e do é assim, é o tema que fecha o disco, é a resposta para 29. No 29 tá lá o cara falando que, sabe, se embriagou, não sei quantas 29 vezes, morreu, tudo. Aí nesse tipo assim, é, é a pessoa decidindo, olha, só por hoje eu vou ficar legal.